Para quem não me conhece, meu nome é Luana, sou servidora pública do GP aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, na terra do frio. Meu Deus, mas tá um calorão medonho. Oi meu querido, minha querida, tudo bom que nem eu falo no, no Instagram, é né? Lindos da minha vida. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo, porque é o seguinte, eu recebi muita mensagem e eu vou fazer o vídeo, ir conversando e também vou arrumar um cafezinho para mim, tá? Pra, pra gente ir interagindo assim. Aí vocês tomam café junto comigo, tá? Uh, é o seguinte, é, muitos me mandaram mensagem porque estavam decepcionados, estavam é, tristes, ah, eu fiquei em sexto lugar e é duas vagas. Aí eu retorno né? sempre falando, tá, mas se você ficou em sexto lugar, na geral, e são uma ou duas vagas, como eles vão chamar dez vezes o número de vagas para o TAF? Tu tá dentro, né? Não, tô dentro... O que eu senti, pessoal, é o seguinte, uh, e é por causa disso até que eu vim fazer esse vídeo, porque eu senti que o pessoal não está confiando em si para chegar lá no TAF e fazer o seu melhor. E, pessoal, vocês têm que virar essa chavinha dentro da cabeça de vocês, a primeira etapa que é a prova, beleza, deu a pontuação, deu a nota, né, para a pessoa classificada e ir para a próxima etapa. Tudo bem. Indo para a próxima etapa, vamos supor que essa pessoa que tirou o primeiro lugar não passe no TAF e não vá para a próxima etapa. E aí, como é que fica? Então... Lindo da minha vida. Meu namorado fala que quando eu digo isso, eu tô fazendo uma brigaceira com ele, tá? E brigaceira para nós aqui é discutir, brigar ou chamar atenção. Lindo da minha vida. Se sintam vitorioso por ter passado a uma etapa que é uma das mais difíceis, que nem o meu amigo Luiz, lá de Laguna. A ML lá de Laguna falou ontem, numa live que a gente fez se sinta vitorioso por você ter passado uma das etapas mais difíceis de todo esse processo para entrar dentro do IGP. Certamente que sim. Agora é focar, treinar, porque dia 6 está aí. Então se numa dessa o primeiro, o segundo, o quarto ou sexto não passar, você e você passa do TAF, você tá na próxima etapa. Eu quero que vocês entendam isso. Agora, cada etapa é única. Cada etapa é única. E vocês têm que fazer de tudo para dar o melhor de vocês no dia do treino de aptidão física. confia no que você treinou, intensifica os treinos, melhora a postura, porque senão tu vai chegar lá e não vai passar. Então, foca. Que nem eu sempre falo, fé, força, determinação e focar naquele objetivo. Porque senão, pessoal, como é que é? Daí vocês... Ai, mas eu não passei... Não... não! Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte... Eu acredito, eu, Luana, acredito que não vai ter segunda chamada para o TAF. E eu vou tentar explicar o porquê. Que viagem é essa, velho? Eu posso estar equivocado, tá? Mas eu quero explicar para vocês o seguinte já está sendo chamado dez vezes o número das vagas que está sendo é, colocada para cada região. Tipo, Lages é quatro vagas, está sendo chamado 40 para o TAF. Eles não, não dizem em nenhum momento do edital que eles têm que obrigatoriamente chamar 40, então se 5, 10, 15 não for, eles têm que chamarem mais 5, 10, 15 para o TAF. Não, eles já estão chamando 10 vezes o número das vagas. As vagas são aquelas que estão no edital. Se eles estão chamando 10 vezes a mais, eles já estão contabilizando, eles estão contando que tantos irão ser ausentes, que não irão, tantos não irão passar, e todas essas etapas vão afunilando, entendeu? Vão diminuindo, vai diminuindo as chances e cada um vai passando as etapas e concluindo cada etapa. Quem é que assistiu aquele é, Round 6, aquela série lá que passou acho que na Netflix, eu não lembro? Mas quem é que não tinha cada etapa para chegar lá no final um ganhar determinado dinheiro? É a mesma coisa do GP, gente. Cada etapa vai eliminando uma, alguns. E quem chegar lá na frente, se ficar só quatro lá na frente, quatro irão entrar. Se ficar cinco, quatro entram, um ficar para cadastro reserva, que foi o meu caso. Então, pessoal, é, raciocinem nesse sentido para vocês verem. Não tem por que eles chamarem mais. Vamos supor que eles chamem futuramente porque só passou três para Lages, só passou dois para Chapecó, é, só passou não passou ninguém para Concórdia. Vamos supor, gente, aí se em todos os lugares tiver falta pessoal para ser chamado e não tenha vaga excedente não tenha aqueles que passaram em todas as etapas mas não ficaram dentro das vagas propostas pelo IGP aí sim poderá ser cogitado a possibilidade mas fora isso não outra coisa vai ter a listagem geral e a listagem no final de todas as etapas se eu não me engano está escrito no edital tem a listagem geral e a listagem por região. Daí, parte do princípio que aconteceu comigo. Eu tinha feito para lages, perguntaram se eu queria assumir em outro núcleo. Eu disse não, eu fui lá para o final da fila. Aí, um tempo depois, Luana, você quer assumir lá em outro lugar? Não, eu fui lá para o final da fila, até vir novamente a minha vez e eles me ofertarem determinada vaga em determinado lugar. Mas é para aqueles que fizeram todas as etapas. Se não tiver ninguém, é claro que daí eles poderão fazer um TAF para suprir essas vagas. Mas não tem que ter ninguém na geral. Vocês entenderam? Então eu vim fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês essas situações que estão mandando no direct do meu Instagram, aqui nos comentários do YouTube, né, lá no TikTok. Então, eu vim tentar explicar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, que é importante para o YouTube ver que esse vídeo está sendo visto pelas pessoas e é um conteúdo importante, tá bom? Compartilhe com aquele que está se preparando para o TAF, está pensando lá na frente, no psicotécnico vocacionado. tá? E se você quiser receber as notificações tá, para novos vídeos, tem um sininho aqui embaixo, ativa aquele sininho ali e ativa para todas as notificações, tá bom? Espero que você fique bem. Um abraço e não esqueça, treina, faça a execução correta. E eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é aqui, ou é aqui, eu acho que é em algum lugar aqui, eu vou deixar o vídeo que eu fiz com a minha personal, a Marina, é, e a gente tentou nesse vídeo fazer a execução conforme está no edital do GP Um abraço, fique bem e até. Tchau, tchau going on down there.